Maringá.com recebe hoje aqui no nosso jardim o artista Iraquitã Maranho que se prepara, se prepara não, já está prontíssimo para o espetáculo que acontece amanhã no Teatro Barracão. Conta para nós desse espetáculo Iraquitã. Olá a todos vocês que estão aí em casa, é, como você falou vai acontecer o meu primeiro show do EP Talismã e ele é um show performático onde eu vou estar trazendo um repertório de lançamento que acontece no mês que vem do meu EP, que é um projeto que além do EP a gente vai estar tá lançando três clipes também e está fazendo esses três shows, começando com o primeiro que vai acontecer dia 23 agora, domingo, às 8 horas, no Teatro Barracão, com entrada gratuita. E o que as pessoas que vão ao Teatro Barracão podem esperar desse espetáculo? Olha, a gente tá trazendo uma estética de um show bem cênico, bem performático, que é minha escola, né? Eu venho do teatro e eu gosto muito de misturar linguagens. Então, para além da, da, da música, as pessoas vão se deparar com a... Com, com imagens, né, com, com recortes diferentes, com sensações diferentes. Eu gosto muito de trabalhar com, com, com, com impulsionamentos sensitivos, assim, sabe? E a gente, como eu venho dessa coisa do teatro, da animação também, a gente gosta de trazer várias referências e várias possibilidades dentro do teatro. Você fala, a gente gosta esse trabalho, você não fez sozinho, né? tem toda uma equipe por trás desse trabalho. Conta para nós quem participa com você desse tra trabalho e vamos lembrar também que esse espetáculo de amanhã faz parte do edital Aniceto Mate, né? Isso, exatamente. Esse projeto está sendo executado via prêmio Aniceto Mate, que é um prêmio cultural daqui da cidade de Maringá e tem um grande elenco né é um trabalho muito grande aí que a gente vai estar desenvolvendo comecei com o lançamento agora em março e a gente termina todas as ações dele só em julho e passa por eles quem assina a direção geral artística é Luara Fagundes minha irmã tem o Patrick Mazaf que tá comigo também desde o primeiro projeto ele faz a captação visual e também a iluminação tem Danilo Furlano, figurino, Jeff na, na, na maquiagem, enfim, é muita gente. E Shadi Liran que é a produtora é, musical do EP, ela fez a direção musical do, do EP, produziu duas faixas, também trabalhamos com outros produtores, tanto de Maringá quanto de outros lugares, de São Paulo, dentro do, do, do EP. Então é um grande elenco, com certeza, que faz o trabalho acontecer. Então você mandou para nós um clipe, né? É, a gente vai ver agora um pouquinho esse clipe, né? Vamos mostrar aí para o nosso telespectador da UFATOMARINGA.com Mas fala um pouquinho como foi produzir esse clipe. Sou fruto de um É uma loucura real esse clipe, porque a... tudo começa nas referências, né? E como ela fala, é o clipe da música Muiractan, né? Muiractan ela abre o EP, a primeira faixa do EP, que é o... uma analogia ao meu nome mesmo, né? Eu me chamo Iraktan. E eu queria trazer um pouco desse cenário do que é a história, né? Por trás do meu nome, que é uma lenda indígena. E a gente, enfim, queria trazer real, literalmente, um pouco da, das texturas dessa história, né? Então a gente traz a água, a gente fez uma piscina. A gente gravou na Arena das Artes, que é um espaço incrível aqui na cidade, alternativo pra, tanto para espetáculo quanto para gravação de clipe. E a gente fez uma piscina lá para poder gravar esse clipe, que foi uma loucura. E foram dois dias de gravação, justamente para ter essa identidade visual cênica. Que, que tem a ver com da onde eu vim, que né? tem a ver com a minha origem também, e isso também faz parte de um, de um conceito, né? E a maquiagem é importantíssima, né? Nesse, nesse trabalho que você faz, leva um pouquinho de tempo, né? Para ficar do jeito que você tá, como a gente viu nesse videoclipe, é... O Iraquitã se transforma. Se transforma, com certeza. Eu gosto muito dessa brincadeira, né? Da montação, da, de, da desconfiguração também, né? É, foi em média umas duas horas e meia, assim, de, de, de maquiagem. Eu também uso uma, uma prótese facial que foi feita pelo Jeff, que é o, o maquiador que assina a maquiagem desse trabalho. E foi um processo muito interessante também de, de, de fazer essa desconfiguração, né? Porque a gente tá acostumado com, uma, com uma, as montações muito polidas e com uma estética muito padronizada, né? E esse lugar não fazia muito sentido e não faz muito sentido para mim, assim, eu acho que, que a minha identidade é mais estranha mesmo, assim, sabe? E pra chegar na estranheza também demora. <risos> Que legal! Então vamos convidar a população para esse espetáculo, que o primeiro será amanhã no Teatro Barracão e com entrada gratuita. Isso mesmo, gente. Eu convido vocês a prestigiar o um espetáculo Talismã. Amanhã, dia 23, às 8 horas, no Teatro Barracão, com entrada gratuita. A gente pede para chegar um pouquinho mais cedo para retirar o convite, mas convida a família toda e bora lá se emocionar. Iraquitan, fala um pouquinho do seu currículo artístico. Bom, eu nasci nas coxias, né? Sou filho do do Maranho, Rofagundes, que são artistas bonequeiros aqui da cidade de Maringá. E desde criança faço, fiz parte da companhia da minha mãe, depois fiz parte da companhia do meu pai. E aí eu, do teatro, né? Do teatro fui para música, né? Porque meus pais, grandes incentivadores, né? E com 10 anos eu comecei a estudar música num projeto social que tinha aqui em Maringá, que chamava Projeto Guri, inclusive, e eu comecei a estudar clarinete. E eu estudei clarinete ali até os meus 18 anos, e aí quando eu fiz 18 anos eu achei que eu ia fazer faculdade de música, mas eu resolvi ir pra dança. E aí eu busquei formação em balé clássico, sou formado em balé clássico na Marcia Angel, Academia Marcia Angeli. E... Conheci a música eletrônica depois e me tornei DJ, me redescobri a música, saí da música erudita, fui para música eletrônica, né? Foi, que é um contraste, mas que no final é música, né? é, é, tudo vem do mesmo lugar. Assim, né? Então, depois desse processo de, de, de sair do balé e voltar para a música, eu fui descobrindo também a, o poder das palavras e que eu tinha muito a dizer também. E foi aí que eu fui me encontrando e me descobrindo enquanto cantor, eu fazia fazia né, coral desde criança por causa desses projetos que eles tinham, né? E aí eu fui descobrindo essa possibilidade também da, de ir além, né? de, de poder ser multi né? Eu também produzo música, também faço música, além de, de, de todas as outras áreas né, que eu atuo. E eu gosto muito de, disso, né, eu acho que é um reflexo. As transformações não param, né, Irakita? As transformações não param, acho que a gente é mutante, né, a gente tá em constante evolução, ou não evolução, mas a gente tá o tempo todo mudando, mutando, né. E eu acho que isso faz muito parte, assim, da, da onde eu vim e pra onde eu vou, sabe. E nesse show, vamos voltar a falar do show né? e desse videoclipe que você apresenta também, é, não é só música, né? É, ela traz sensações, é música, é cor, é performance, é de tudo um pouco, né? É de tudo um pouco, é essa questão sensorial, que eu acho que é uma coisa que eu me identifico muito, assim. É um trabalho que, enfim, às vezes é uma ideia simples, é uma mudança de luz, sabe? Mas que mexe com a gente. E eu acho que por ter crescido realmente no teatro e ter vivenciado muito dessas, dessas provocações, eu acho que é um lugar que eu gosto muito de pisar, assim. É, a Luada também, que é minha irmã, né, trabalha comigo, diretora-geral, ela também tem muito dessas referências, então a gente gosta de pensar em detalhes, assim, como coisas que vão no final tocar e impactar. E eu acho que funciona, assim, eu acho que acontece. Então esse é o primeiro espetáculo de uma série de, de espetáculos que virão, né? Porque o edital é NC Tomate você recebe, mas você tem que ter contrapartida. Além desse, então vamos lembrar e convidar novamente a população para participar. É isso mesmo, vai ter esse primeiro show que acontece agora dia 23. Mês que vem, em maio, eu lanço o EP no dia 19 de maio e no dia 28 eu faço o segundo show já com uma outra característica, com coisas novas. E em junho a gente faz o lançamento do segundo clipe e em julho, gente, e o, o último show, e em julho a gente lança o último clipe. Então aí até julho várias atividades acontecendo desse projeto. E para seguir toda essa programação vai estar tá nas redes sociais, deixa aí pro pessoal poder acompanhar o seu trabalho, Iraquitã. Bom, minhas redes sociais, todas elas aí, é Iraquitã com KY, YouTube, Spotify, todas, todas, todas. Só procurar lá que eles vão achar. Não vai ter muitos, né? Mas tudo tem um começo, <risos> tudo né? Tudo tem um começo. Boa sorte e sucesso. Obrigado, gente. Com Iraquitã, Ligiane Ciola e José Carlos Leonel para o Fato Maringá.com.